Aqui eu é o tia, trazendo mais um vídeo pro canal Seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Daqui a pouco eu já entro direto ao ponto Que quer ver, é mostrando as cartas pra vocês Qual carta você deve usar aqui no servidor Vou pedir pra você se inscrever, deixar o seu like Também me seguir nas redes sociais E se tiver condição aí pra poder se tornar um membro Torna um membro, que eu dei uma atualizada no membro Primeiro eu quero falar pra vocês aqui Que eu dei uma repaginada no canal, que na questão de que? De intro, é... Esses voos que tá aparecendo aí, se inscreva e tal Mano, foi tudo, quer ver, que ver aqui. Eu entrei em contato com o design, daí eu paguei pro cara Ajeitar tudinho pra mim Pra poder trazer uma qualidade melhor aqui pra vocês Então, espero que vocês apoiem Muita gente tá falando da Egito assim pra mim Mano, não grava lá no servidor, tal 10.2, que tem painel Porque, o que que acontece? lá A galera quer ver o atualiza o servidor O dono só, só lucra e não quer fazer nada Não é essa questão, galera Se fosse por essa questão, eu não gravava de detank, entendeu? É mais porque eu gosto do servidor eu Gosto de fazer minhas coisas aqui E é legal pra mim, né, mano? É o que me agrada também, né, no caso e beleza, hoje eu estou aqui para mostrar que ver basicamente como que carta que você deve usar aqui no servidor, essas que vão te dar mais atributo e também fora que quer ver, essas cartas são muito boas. E eu já tive vídeo aqui no canal que gente falou desde um player que que não não comprou VIP, VIP top mesmo e falou que eu usava que ver carta bugada e basicamente não acontece isso. Isso para todo mundo tem como fazer. Vou explicar basicamente como que vai ser esse aqui. Pra você que tem interesse de jogar aqui no servidor. Às vezes você assiste o vídeo, não tem tempo para poder ver o Às vezes você é noob também, pode acontecer, ter casos que aconteça isso também. Então eu te dou uma dica bem simples e fácil. Tem meu Instagram que tá na descrição e também aparece direto, tá aparecendo aí na tela agora. Você vai fazer o que? Você vai entrar lá em contato, vai me seguir e vai dar, vai lá no direct. Vai boar uma ideia comigo que eu vou te passar os valores, que eu vendo evolução aqui no servidor. Essa sua é conta basicamente vai ficar igual a minha até melhor porque minha conta é antiga, entendeu? Então vai lá entre em contato que a evolução que eu vendo é bem baratinha, dá para você querer conseguir, querer ficar muito forte em, em questão de quatro dias. Cinco dias você fica de jeito aqui, entendeu? E é isso. Então, vamos aqui pro intuito Direto ao ponto que é a, as cartas, né? Usa essa carta aqui do canhão, né, mano? Que ela é 45 no ataque e Defesa e sorte, agilidade São 40. Daí, dá pra colocar Mais é, 160 atualizando Entendeu? Aí você deixa aqui, ó 160. Você atualiza nesse pititinho aqui Custo de alma de 50 e atualiza, entendeu? E de baixo aqui, mano, eu tô usando Esse tal de é, Gold Space. Eu não sei o nome direito, mas É essa carta que eu tô usando, pelo nome não sei se dá pra vocês achar aí Daí na atualização também o escrever custo de alma de 50 Vai atualizando até chegar ao ponto que fica cê, é, 160 aqui ó Daí você prende aqui no cadeadinho e é isso E aqui embaixo aqui ó, nas cartas de baixo aqui Eu tô usando tridente né mano Ó, oh, tridente, pra vocês terem noção. Vamos dar uma olhadinha aqui. tá então, é a mesma. Basicamente é a mesma coisa, galera. Alguns atributos mudam. Tipo assim, o ataque é defesa. É, o ataque e defesa. Ó, oh, defesa 45, mais 45 e ataque mais 40. Agilidade mais 45 e sorte mais 40. E aqui é o que? Agilidade. Não, defesa mais 45 e sorte mais 45. Aqui em cima é ataque mais 45 e defesa mais 45. Essas coisas que muda Mas olha aqui, ó, pra você ver A do meio aqui, que é esse dragão de fogo aqui, ó É tudo 45 Pra vocês terem noção E o que muda aqui? Aqui é ataque 45 e agilidade E o resto é 40, né, mano? Essa carta aqui É tipo... É... Não, mano, eu não vou saber ver isso aqui, então <risos> Não vou tentar pra não passar vergonha, né? Mas basicamente é esse kit de, é, de carta que eu uso Normalmente, o que, que a galera usa? É essas cartas aqui, ó Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Cartões Normalmente é essas cartas que a galera usa ó. Quer ver? Eu Vou mostrar aqui pra vocês agora Nessas cartas aqui, galera É o conjunto do Redemoinho Especial É isso que a galera usa, basicamente Eu tô usando a... É, aqui, ó Agora vai dar pra explicar melhor Tô usando esse aqui, ó Jogo de cartão, lança de Deus As melhores cartas que tem é essas, mano Sem sombra de dúvidas as melhores cartinhas que tem. As outras não dá stand de atributo, entendeu? Não sei 25, 25, 20. Então, vem direto aqui, mano. Abre até pegar elas, entendeu? Esse melhor conjunto que você vai conseguir. E isso vale muito a pena, entendeu? E para quem quiser vir jogar no servidor, o link vai estar tá bem na descrição para você vir jogar. Lembrando bem que o link tá encurtado, então, se quiser reclamar, deixar dislike infelizmente é isso que eu tenho para oferecer para vocês, porque eu não vou ficar gravando, editando, focando, deixando que ver qualidade para poder falar desse jeito assim. O YouTube não tá tirando nada. Não é questão de ser mercenário, mano. A gente precisa pagar a internet, precisa ter uma qualidade melhorzinha aqui no servidor, aqui dentro no canal, então isso me ajuda, querendo ou não, 5 segundos de sua vida não vai te matar. Então o link tá na descrição, encurtado. E é isso basicamente. <coughs> então eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou tá. Eu não vou tirar PVP nesse vídeo aqui, mas. Vamos querer dar uma olhadinha como que tá o servidor aqui no Salão da Arena. Muita gente fica falando que o servidor tá falido. Mas eu acho que um servidor falido não ia ter esse tanto de gente aqui, mano. Isso fora que o horário não tá Um horário tão Bom assim né, que é 10 horas Não, 11 h meia mais ou menos agora Faz meio dia Um horário que tá bom aqui é das 9 horas Mais ou menos, que tá isso aqui voltado Você vai descer na barrinha, tá cheio de gente aqui É um horário bom pra você tirar PVP Então é isso né galera, espero que vocês tenham entendido No próximo vídeo, se tiver Muito like aqui nesse vídeo, eu vou trazer Qual pérola você deve usar aqui ó Pra ficar forte E é isso né mano então tamo junto, até o próximo vídeo. Um abraço do senhor Tietê e falou. I do it right? I really think I understand Got my head spinning in a circle. Everybody what they need.